Como é que é, meus putos do Estamos já para mais um vídeo, e um vídeo um bocadinho diferente. Pelo título vocês já estão a ver. Temos aqui o nosso amigo João Paulo, que veio cá a filmar o Ibiza Vermelhinho, Manco, Diesel, que até estava muito bonito o carro, uma padradazinha bem jeitosa para Manco, que estava muito fixe. Pois é, eu acho tantas no vídeo, se vocês se lembram, ele disse que gostava de ter um Golf GT, um 2000, daqueles do motor novo do barote mas gostava de alguma coisa de confiança e ter uma coisa que com algumas bases que não está da Schcaff e está bem estimadinho e tal, fiquei com essa entretanto, falei com o meu amigo André, vocês também conhecem o meu amigo André, aquele Golf que a gente levou a RPM Motorsport fizemos aquela eletrónica soft Pai, eu é um rapaz muito estimadinho com o carro aliás, com todos os, os carros dele. É um gajo que gosta de puxar, gosta de brincar, mas não é destruidor, estofes rasgados, forras da porta arrebentadas, é um gajo que trata as coisinhas como deve ser. E eu falei com ele e disse, pá, André, tenho aqui um amigo que está à procura de um Golf GTI, por acaso, queres vender o teu? ele disse, é pá, não estava a pensar nisso, mas, pá, até pode ser que apareça outro negócio e tal, olha. Disse o rapaz que sim. Eu falei com o amigo João Paulo mandei-lhe umas fotos, o rapaz fica logo maluco porque o carrinho está impecável mas precisava de crédito falei com outro amigo meu, tratou do crédito o crédito está pré-aprovado ou seja, para ser rápido, o que é que eu vou fazer agora? deixei minha filha na escola agora vou buscar o Golfo, que o André já me trouxe o Golfo ontem para ficar aqui comigo agora o João Paulo vem ver o, o carro e se ele gostar do carro o crédito já está pré-aprovado, que ele enviou-nos previamente a papelada só para ver se, imaginem, ele ao gostado do carro, meteu os papéis e o crédito é, era barrado, era um desespero, eu ficava logo maluco se fosse comigo. Então o rapaz antes de ver o carro mandou a papeladazinha toda, metemos na financeira, está pré-aprovado, agora ele vem ver o carro pela primeira vez e vamos registar, não sei se alguém já viu isto aqui no YouTube em Portugal não sei, se já fizeram, eu nunca vi, mas vamos registar a primeira impressão do homem a ver o carro que queria, com o motor que queria, já com os toquezinhos uh, e prontinho a fazer crédito e ele levar o carro, ok? Vamos registar essas impressões do homem aqui em vídeo, para a malta ver como é que é a cara do homem, a reação do homem a andar naquele carro que ele queria e praticamente é só levar porque... Se ele não gostar daquele Golf, meus amigos, não vai gostar mais nenhum. aquilo é está novo, está estimadinho, é um 6 dos últimos, tem extras como o caraças, anda muito bem, mas vá lá. Eu vou agora buscar o carro e vou ter com o homem, ele deve estar mesmo aí a arrebentar, vou só trocar o carro, estou com o toleto, vou buscar o Golf e vamos mostrar o carro ao homem. Fiquem por aí que este vídeo é capaz de ser gira, é capaz de ser gira. Bora lá! Bem, está aqui o Golfão. Isto agora como é que é? Já não estou a disto. É um toque pelo ligar não é abriu o vidro para a gente ouvir o cold start e agora tem que travar se não me engano e carregar aqui é isso mesmo coisa boa bem vamos lá mostrar o carro homem? bora lá <risos> de encontro, ele vai ver o carro pela primeira vez, mas eu agora ainda lhe disse para a gente ir ter o outro sítio, porque aqui passa muitos carros e tal, para o carro não estar a levar com pedradas, então podemos ter um largozinho. Agora assim que eu passar por ele, até vai ficar maluco, olha aqui. Bora? É o Vamos? Bota, bota, bota. já está cego, já está cego! <risos> bem, posso filmar o teu novo carro? Esquece, esquece, pronto, já quero. É que eu tenho a certeza que este vai ser o teu, o teu novo carro. Estás bom? É tudo é? bem? É que eu tenho a certeza absoluta que este vai ser o teu novo carro. E é mesmo, de certeza. Tá. Só de ver por fora, já está. E por dentro, então esquece. Estão lá a desligar. Então espera, primeiro, primeiro que tudo, por fora. Vamos por partes. Por partes. Por partes. Por fora. O que é que, que, é que tu achas dele? Vidro escurozinho de origem? É não é cá pá, película? Top. É pá, não é, é qualquer coisa. Uma pessoa passa um mantozinho para pa isto. <risos> é espetacular. A gente no vídeo, tu falaste que querias um GTI, um motor destes. Um 2.0. Um, assim. um 2.0. Tinha que ser. Mas a tua preferência ia mais para os Golfos do Pós que propriamente para, para os outros modelos, não, não era? Sem dúvida, o Golfo. Arranjei-te. DSG como tu querias, 6 como tu querias, 3 portas. portas como, como querias, pa, não sei se querias uns pozinhos, olha vai dar oferta. que as vai já, da, já da Vai da oferta, vai dar oferta, não, o carro olha esteticamente está a agradar, vamos por, por, por, por, parte. por partes, era ah, o que procuravas, eu ainda pensei olha mesmo. uma coisa é certa, nem não lavado está. Nem lavado está é bonito assim. Nem lavado está. Portanto, não há nada ah, já, que... Nota-se aqui uma, uma panelazita. Não, é só, é só, não, só é as ponteiras. Ver. O escape é o original. Não, é não, só não, ponteirazinha não. para dar aquele look, mas panela está original. E o que eu tinha-te dito? O gajo, o meu amigo, o André, pá, vês que o carro, carro não, nem... vês que o carro não está lavado sequer, está todo sujo, mas... É pá, não, esquece. Ouve, não, vês, não vês rasgos, não vês gastos, não... Nada, nada, está está o manete não está desgastado, a volante não está falando. desgastado, o gajo não. é muito a cuidador. É daqueles gajos que pronto, gosta de puxar, como tu, como eu, gosta de puxar. É um carro mas, feito para isto? Sim, yeah, mas em termos de andar desleixado e cães e cenas, tá, tudo, sim, tudo, sim, tudo, sim, tudo sim, sim. ao pontapé, o gajo é cuidadoso, o carro está muito a direitinho. está tá qualquer coisa. Tá. Pelos automáticos, está até extras, tem tudo. Tá. Tem, tem, tem, tem, chegas ao, ao carro ele já abre. Uh, tem o ali o USB, pá, e tem essas mariquises todas que a malta gosta O que é que achas? Vamos dar uma voltinha? É pá, bora! Eu, eu, eu venho assim meio doente com a febre, mas acho que a febre já é de outra coisa Mas Estás com os não, Covid? Não me digas? Estás com os Covid? Não, não, não, já fiz o teste, está tudo ok <risos> Então bora lá, vamos lá dar uma voltinha? Bora, bora, bora, bora. Ah, olha, não, tenho que contar esta e depois tipo, acho que tenho que ficar em vida Então, não me digas? A minha, a minha mãe é assim porque, porque eu já... Onde é que vais? <risos> não, exatamente, se foi logo, onde é que tu vais? <risos> olha e ela assim, não me digas vai ver um carro, mas a minha mãe pensava que eu, eu gosto de ir ver carros, mas é ir só ver. Ya, ya, ya. E eu assim, a oh mãe, coitada, estou aí no SEM, sabes que eu vou ver, vir, vir e comprar. comprar. comprar. É vir e comprar. Se <risos> eu agora pensar com o GTI, ai é, mãe. Olha, é sensor de chuva está a funcionar. É, e é tudo. Está a funcionar. Tom, esquece. É um carro para 2012, top meu fogo tem tudo. Epá, e digo já, o preçozinho que eu te consegui fazer ao carro... Não, foi brutal. Eu não a ver estou a dizer preço. que será o melhor preço, é, mas é, em é, termos é, de qualidade é. não vais mal servido. O carrinho está muito estimadinho. E preço e qualidade acho, acho que... Não, estou, não, é, não é estar a puxar a brasa à minha sardinha, mas claro. o carrinho, pelo menos foi tu viste Nem ah, foi sim. periquitado como a malta faz, banha da cobra para ficar brilhante e não sei o quê. Olha, está à susto, ah, está, bem, está a porco da chuva. Olha, e a, e a suspensãozinha, como vês com estas molazinhas... Ah, sim. Não ah, ficas com um carro desconfortável. Melhor com a Ibiza. Ah, e sim. Os Ibizas têm sempre aquela tendência a ser, a ser duros. Isto é, podes tanto pôr aqui a sequencial como na patilha. Exatamente. Uh... É isto que queres? Nossa senhora! É isto, é isto. Ele dá estes tiros e para logo. É. Eu de, é... Aquela assim que chega aqui às quatro para logo, só dás tiros acima de quatro. Aqui, se reduzires, não faz nada, muito top. nada eu Se fizeres uma redução lá Mais em agressiva. cima é é uma... e tocares no, no acelerador, mas é sempre, é sempre que eu... que eu passo as quatro mil. Ou sou em modo spore? Ou... Boa pergunta, mas eu acho que é que é sempre. Mas só confirmando com o que oh, mas sim. eu acho que este fa, faz sempre sempre que andares lá, lá em cima e reduzires Sim, o gajo, porque um gajo faz, no dia a dia não pá, vai pá. passar das 4000 não, não, não, e, pá, e se andares devagar isto não faz quase nada pá, e o pessoal sabe, eu tenho um banco, né? o manco é mais para dia a dia ah, Pensa pensei, <risos> olha, para o fim de semana ter um carrito como deve ser ah, bem, com a jarda, porque, porque quando, ele, quando ele vê a minha B disseram-me assim oh, João, olha, se tiveres que comprar um carro, comprar algum carro que já tenha jarda então... Yeah. olha, se quiseres andas assim e não fazes nada dia a dia, tudo um sonho, isto é um sonho, é um sonho, é um sonho, acredito então, é um sonho, se quiser andas assim, ou então pões no D e andas na tua boa vida, para não se passa nada, Opa, porque lá em casa é só comerciais, Opa, e também faz <risos> falta para, para levar, quando estás atrasado, nem né, para Opa. trabalhar, não? tal e qual a minha velhota ou vai rapaziada ou barba, ir, ir de férias levar minha mãe meu padrão no meu carro então está vendido ou não ah, óbvio se não era <risos> se não, se não era para sabatar isso na hipótese altamente uh, resumindo eu faço compras por encomenda <risos> não acredita uh, isto para mim é, é um, um objetivo do caraças ter este carro pai. Nunca fui de famílias <risos> muito abonadas, não é? Pá, E ter um carro deste yeah, é um carro este e trabalhar e para E é uma conquista, não é? Uma cena é que sem ir, dúvida. querias ter. Pá, e aproveitar, aproveitar. É? Então, mas para ficar aqui registado em, em vídeo, está o que querias, o que querias, está vendido? Está, tá, o que eu queria, da melhor. Está <risos> fixe? Yeah. Pronto, pronto, Olha, nunca tinhas feito um vídeo assim, uma reação de um, de um potencial comprador, que eu já estava desconfiado que ia ser um. O <risos> mais engraçado é que o vídeo não se quer sair. O vídeo, o vídeo do Monkey não se quer sair. Exatamente. Este... Estamos a filmar este antes do, do vídeo sair. Estamos a filmar este antes do vídeo sair. Falta para aí um mês e tal para o vídeo sair. Depois este só vai sair praticamente um mês depois do outro sair. <risos> mas é a magia do YouTube, é a magia da edição. <risos> Bem, vamos lá ao vídeo do crédito. Bora tentar da papelada. a papelada. É a parte que dói mais, mas faz parte. Pois? Estás <risos> melhor que eu, vais levar um golfe e eu não vou ficar com nenhum. <risos> é, olha, estou bem de contente de... Estou contente de tu estares contente. Ah, sim, Estou contente de tu estares contente. Sinto, pá, que estou uh, a... satisfazer um desejo ah, sim, que querias. Sei que o carro está impecavelmente ficholas. É e vai estar a entrar, sem dúvida. É pá, e... hum. E pronto, pá, o André, muito sinceramente, ele não estava naquela de vender já o carro. Foi mesmo, olha, conversa, puxa conversa. Sim, sim. Tanto que eu ontem ainda te disse, olha deixa lá ver mesmo. Porque uma coisa é eu dizer assim, olha André, tenho um interessado para o teu carro, então vá aqui eu conversa de boca. Outra coisa é eu dizer assim, olha André, o rapaz já tem o crédito aprovado é mesmo para me viste trazer o carro. É mesmo, é mesmo a sério. E aí é que eu estava com aquela cena dele, de pá, é, para é, para é. aí, era para vender, mas não era já. Yeah. Mas o gajo pá, olha que, é. que, que se logo se vê e compra outra coisa. Nice, não é? é? qualquer <risos> Eu já. Queria dizer isto. Tenho que me lembrar de passar lá na 4 4000 <risos> <risos> <risos> se, não se não se essa rapa, atenção. E se isto não quiseres, dás um toquezinho ao kissy. Pá, calhar uma coisa que eu vou fazer uh, é... tira isto. Não, eu só... gosto. Há quem não gosta? Ah, isto, é, isto é Sport aqui. Sim. Uh, Spore ele automaticamente fica logo mais atrevido. Ah, Quando okay. carregas ele troca, é troca logo assim e ele mete as mudanças mais, mais, mais para o dia a dia. Yeah. O sport é tudo ao máximo. Para a direita, trocas tudo. Tem que precisar isto porque eu acho que isto é, é estacionamento sozinho, quase assim, certeza absoluta. Porque existe vocês cheiram com isso. Tem. Certeza. E isto são bem os Tem, tem. Tem é, é o parque assist, assim que eu carreguei aqui dizia logo, parque assiste. Yeah. Para yeah. finalizar, estamos aqui a caminho de assinar a papelada que o meu amigo vai com um sorriso da orelha, da orelha a orelha, até me engasguei. Ou seja, vamos os, os, os dois, não é? Os dois. Eu dou um toquezinho, tu encostas logo aí ao banco, meu? Não dá. Tem uma lombazinha, tem que passar nas lombas devagar, senão. Ah, mas é, passa bem. Estrago, estrago já o carro a homem. <risos> é mesmo isto, não é? Ah, lá, lá, lá, lá. Ah, sim, isto carro é. É mesmo isto. Rendido, como é? Olha forma. lá. Está pelas molazinhas. É, mas está é soft. Isso, meu. Está a... É isso. Está o muito tá, soft. O meu, por exemplo, o 6L é duro, mas é duro em todo o lado. Agora, isto não. O carro é mais um bocadinho nada rijo, mas. Mas até é suave nas Ao lombas. Ao tempo é. Pá, estes carrinhos são muita não vou dar uma calinada, mas são muito conduzíveis, estás a ver? É, yeah. São práticos, são. É um desportivo, não né é? Fixe, é fixe, é, é fixe. É aquele carrinho que tu consegues andar no dia a dia, com a caixazinha aqui. É então, um queres puxar? É. Mas aqui o modo PlayStation. Porque, opa, claro que para os puristas, É, é. pá, não é manual. É. Não. É pá, sim, mas. Mas, mas, mas esta de... caixa é muito rápida. É isso, 10G é 10G. Olha lá, estamos numa estrada de merda, meu. Sim. E não, não houve não houve nada, é nestes pormenores que eu sei ganha. Que, que, ganha. que o meu amigo é, é pintelhudo, estás a ver? É um carro pá, enjambrado, com merdinhas, é um carrinho que está tá fixe. E pá, eu vi logo, olha, bem. este gajo que era um carro a pipi, eu tenho que lhe arranjar um carro a pipi. não, não vez, olha lá, não, à maneira, meu. Foi, não estou não, não a esconder nada e estamos a andar por tudo o que é sítio, já puxámos, já travámos. Estamos a andar em estradas boas, estradas más. Olha, já yeah. é? estamos a andar em tudo. Estradas e é a vantagem a... de não comprar um carro num stand, assim consegues andar nele. Às vezes nos, nos stands eles não saem de lá de dentro. Ah, pois. Depois quando o gajo vai andar a primeira vez é a que andes é de hoje. <risos> é, mas estes carros são fixos para isso, a gente quer ultrapassar. Bem, este é o momento que o jovem vai oficializar a papelada para ter o seu primeiro de muitos Golf GTI. Ui! Deus espero que, que não! <risos> Opa! Deus que, que não, porquê? Acho que é precisa dos seus pés. Imagina que ficas aí com um guita, guardas o 6, compras um 7, compras um 8, compras um 8. Que graças! Ainda compras um 5 e um 4 e um 3 e um 2? <risos> Bem, seguro feito. Crédito feito. O carro já é oficialmente teu. Mas olha que tu não conheces a estrada. Não Ainda agora o compras... <risos> compraste. É... é fixe? É mesmo top, não é? E pronto, está aqui a primeira impressão do homem. ao volante do seu GTI. Hã? É? Assim não manda nada, cá está de não, assim, não, assim não, abaixo das mil estás tranquilo. E para pôr a manual? Para a direita. Assim está em manual? sim está a patilhas. Aí diz -o, ao lado das horas diz o número de mudança que vai. Fogo yeah. está espetacular, é qualquer coisa. É, é mesmo isto? É, <risos> para. Estás a ver 10! É, logo para, não está aquela coisa que é babababa... É, não bá, bá, vai, bá, bá, não, bá. não vai sempre assim. Então uma coisa a, a aqui, suavemente e como a gente Sério, gosta! Está e qual. Bem, podemos encerrar o vídeo? Encerrar-vos. Estás satisfeito? Curtido. Foda-se, curte-o com isto. É qualquer coisa. Até para mudar de <risos> a base de automático... Não, não, aqui se assim, paz, e deixa-o mudar, pronto. É para andares em modo, em modo soft. Oi malta, está aqui uma reação genuína e verdadeira, que é a primeira vez que o homem está a andar no seu carro é. novo, no seu carro novo, mas olha, eu é que ainda tenho a chave, eu é, que, eu é que ainda tenho a chave, vai, grande abraço, dá um gás, gás, gás, gás, gás, eu estou maluco já com isto. Então vai malta, espero que tenham curtido este vídeo, foi aqui a reação do, do amigo do Ibiza, podemos lhe chamar assim, que agora, do, manquinho. do manquinho, agora vai passar a ser o do Ibiza e o do GTI. E do GTI, claro. E do GTI. <risos> bem, fiquem bem, olha, se quiserem carros por encomenda, eu vou prometo fazer o meu melhor, <risos> a satisfazer a clientela. <risos> Pronto, fiquem bem, um grande abraço. Gás. E um grande gás. É um GTI, cara. Eu vou gastar a ordem da toda em gasolina. Em gasolina. Em gasolina e gasolina, não gasolina, mais certeza, gasolina. só se fosse daqui, ó. é gasolina. Se eu me engano, é por colocar gasola aqui, não.